Olá. estou aqui hoje só para dar uma dica bem rápida e, e provavelmente bem útil sobre o After Effects e vai agilizar muito o seu trabalho, principalmente na hora de exportar Então, como você pode ver, eu estou com um projeto bem simples aqui porque o foco é justamente mostrar uma nova função ou não tão nova talvez, mas que provavelmente foi menosprezada do, da lista de render. Então repara que normalmente quando eu tenho um projeto desse né, Ou um projeto já aberto no After Effects Toda vez que eu jogo ele dentro do Render Queue Ele aparece assim, né, o nome do, da sequência e a extensão E o problema, um dos problemas que eu sempre encontrei Que sempre foi muito chato é que sempre que eu quero salvar meu arquivo Ele sempre joga no último lugar onde alguma coisa foi salva Então um jeito legal de resolver isso E também de resolver vários outros problemas é Aqui dentro do render queue, onde tem a opção de saída, o padrão dele é esse, né? o compname, ou seja, o nome da composição que a gente salvou. Customizando isso, uma das coisas mais importantes que eu posso fazer é, antes de qualquer coisa, adicionar o projeto, ou seja, a pasta do projeto. Então vai dizer para o After Effects que ele sempre vai salvar dentro da pasta do projeto. Então eu coloquei essa opção, project folder, e a barra depois o compname e a extensão. Isso é o mínimo que eu posso ter. Então agora quando eu clicar aqui dentro, ele automaticamente me joga na pasta onde está salvo o projeto. Então esse aqui é o projeto que eu estou usando. Mas também o legal dele é que, voltando lá na customização, por exemplo, se, se você costuma salvar em, com várias versões, você pode vir aqui dentro, por exemplo, e selecionar a compressão que você vai usar, ou seja, o codec que você vai usar então, com isso, quando eu clicar aqui dentro ele me disse então que esse, esse arquivo está usando o codec animation se por acaso eu vier aqui dentro e alterar então eu vou clicar time e vou pegar, por exemplo, um ProRes quando eu clicar ali dentro, automaticamente ele clicou então se eu ficar criando vários formatos separados usando, obviamente, essa opção de customização que eu tenho que deixar ele como padrão Senão o que vai acontecer é que vai fazer esse problema Então eu tenho que fazer é customizar E aqui dentro do preset eu dou um Para ele que eu vou chamar de folder E codec e Ok, tem essa opção ali agora Então só clicar aqui, folder e codec Folder e codec Então repare que automaticamente ele gerou essa opção para mim E se eu tiver as várias saídas Ele vai criando para mim então os nomes. E só com isso. Já agiliza bastante o meu trabalho. Então sempre que, eu salvo, sempre que eu salvar o arquivo. Ele automaticamente vai para a pasta onde está o projeto. E já vai com o nome completo do arquivo. Né? Ou seja da composição. Mais o codec que você está usando. E a extensão. Então como eu falei essa dica é bem rápida. Espero que seja útil um para você. Obrigado por assistir. E até a próxima.